Estou no meio deste caos, deste caos de caixas, móveis, mobiliário que foi transportado de uma casa para a outra. Estou eh, na casa nova, agora sim, com um novo ambiente, também uma nova forma de, de estar perante ti, de, de te oferecer aqui conteúdo de valor sobre investimentos, investimentos em ações, que é sobretudo o nosso foco aqui. E estava-me a lembrar, no meio desta de confusão, de estar a, a desfazer as caixas, estava aqui a contrastar com o facto de, neste início de ano de 2022, os mercados estarem a corrigir e aqui a, a comparação entre as correções que acontecem nos mercados e as mudanças que também são estruturais, tanto nos mercados como no caso da casa, ok? E, e por é que eu trouxe este paralelismo hoje, porquê é que trago esta comparação? Porque, tal e qual como acontece quando mudamos de uma casa para a outra, está, estaremos sempre a mudar para melhor, assim espero, não é? que, que a situação de vida seja para realmente mudar para uma situação melhor, seja pelo silêncio, pela tranquilidade, pela paz, pela, pelo espaço que, que as casas oferecem, por uh, que a família cresceu e precisa mais de espaço na casa, seja por que motivo for. E a realidade é que uh, também quando nós mudamos de casa... Começa este caos todo, não é? este caos todo está, está aqui durante uns dias a, a prevalecer, é, é enorme, é este caos de caixas, armários, etc. E é isso também que acontece nos mercados, nos mercados financeiros, quando ocorre uma correção. Já agora, pequeno parênteses aqui, o que é que significa a palavra correção, o termo correção? É muito simples, é quando os mercados... Caem, os índices principais, normalmente o SP500, Nasdaq, etc, caem mais de 10%, ok? Eu agora só me vou ajeitar aqui porque, como vês, ainda nem há muitas condições para eu me sentar direito para, para te falar e estou aqui no meio do chão, basicamente. <risos> Estava a dizer-te então que nos mercados correção acontece quando os principais índices caem mais de 10%. E as pessoas começam a entrar em pânico nessa altura, porque ontem ele estava a um dado de preço, as ações estavam a dado de preço, depois no dia seguinte estão um bocadinho mais baixo, no dia seguinte ainda mais baixo, no outro dia ainda mais baixo, uma semana depois, duas semanas depois ainda mais baixo, e as pessoas começam a entrar em pânico e muitas vezes a vender indiscriminadamente empresas boas e também empresas más. E a questão é, se as empresas más justifica realmente que corrijam fortemente, às vezes 20, 30, 40, 50%, algumas que têm acontecido agora já estão a corrigir mais 70, 80% desde o seu máximo estabelecido em 2020, 2021, justifica-se, ok? Justifica-se que essas empresas realmente corrijam dessa forma. A realidade é que a mudança, a mudança de ciclo também acaba por... Uh, prejudicar muitas vezes ligeiramente, ainda que ligeiramente, as boas empresas. E então até as boas empresas, empresas excepcionais como Google, Facebook, Amazon, Apple, etc, etc tu, tu sabes quais são alguns dos grandes, grandes exemplos globais. Estas empresas também corrigem, okay? Estas empresas também corrigem, também as suas ações perdem muitas vezes mais de 10%, algumas delas em 2022 já perderam mais de 20% e, e isto revela também oportunidades. Mas porquê é que eu digo que é um ciclo de mudança? Porque cada vez que há estas correções mais fortes nos mercados, e realmente ao longo de 2021, a maior parte das correções foi muito fraquinha, não? muitas delas, nós tivemos umas 10 ou 11 correções ao longo do ano, mas não chegaram a 5%, a maior parte delas, andava ali 3%, 4% e ao fim dos uns dias já recuperava e continuava o seu caminho de ascensão a realidade é que agora estamos a assistir a uma verdadeira correção superior a 10% e que hum, traz mudanças traz mudanças nos mercados. Porquê? Porque sempre que começam estas correções ou até bear markets, que é quando os índices principais perdem mais de 20% do, desde o seu último máximo, okay, quando acontecem estes eventos há uma reciclagem das empresas, ou seja... Aquelas empresas que realmente não tinham bons fundamentais, que, que por contraste tinham maus fundamentais e ainda assim estavam cotadas em Bolsa, começam a ver as suas ações a cair, a cair, a cair, a cair, a derrapar. Lá está, 70%, 80%. Enquanto que as boas empresas, essas sim, vão continuar a ascender no, no seu caminho. Então há esta mudança de paradigma em que a própria Bolsa de Valores, os próprios mercados, acabam por limpar que acabam fazer esta mudança, acabam por limpar as más empresas da, do, seu próprio, do seu próprio nicho. E é isto que acontece anualmente nos mercados financeiros. As boas empresas continuam, uh, aquelas que têm bons fundamentais, continuam a lucrar, continuam a lucrar mais, continuam a crescer ano após ano, a adicionar mais produtos e serviços que realmente beneficiam a sociedade e acima de tudo, a beneficiar os investidores que, que investem nelas, okay? ano após ano, após ano, após ano. Ao passo que aquelas empresas que tinham maus fundamentais, que não eram lucrativas, que estavam a perder dinheiro, estavam a queimar o dinheiro dos investidores, que, que só estão aqui como histórias de investimento e que não fazem nada de, de bom pelos investidores, acabam por corrigir fortemente e acabam por ser limpas dos mercados. Por isso, Queria-te deixar esta mensagem hoje de como as correções são boas nos mercados. Correções são muito importantes que ocorram nos mercados financeiros porque ajudam a limpar, ajudam a reciclar as empresas e, e trazem esta mudança que é super saudável aos próprios mercados financeiros. Tal e qual uma mudança na qual estou perante aqui, que, que é para melhor, claro que é para melhor, e, e por isso estou ansioso por gravar também mais novos conteúdos e melhores conteúdos, acima de tudo, para, para ti, para te ajudar a investir melhor diariamente aqui nesta nossa nova casa, ok? Desejo-te um forte abraço lucrativo que eu agora vou estar aqui a trabalhar um bocadinho nestas caixas, está bom? Até já! Algumas são pesadas mesmo. Mas é assim nas mudanças. Há quedas mais pesadas e há outras mais leves. Por isso, foco nas boas empresas. Até já!